Acho que agora nós já estamos no ar, gente. Vamos lá, então? Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Caliço, sou servidora pública municipal aqui em Campinas, também sou advogada. Coordeno toda quarta-feira o Guida Entrevista, que é esse programa que está iniciando agora, tá? A gente sempre recebe alguém aqui para falar de algum tema específico da conjuntura, debater algo da conjuntura, política pública, enfim... E hoje a gente tem a honra de receber dois jovens. né? Um é, o, é uma referência nacional aí de organização de liderança de trabalhadores, que é o Paulo Galo. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Boa noite. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E também receber o companheiro Pedro Tourinho, que é vereador aqui em Campinas, né? que, é o, que também tem uma relação é, bastante Próxima com a temática de hoje Pedro Torinho foi o primeiro vereador que apresentou um PL né, Que discutia um pouco as questões aí de, de lutas e reivindicações dos trabalhadores de plataforma Que é o tema da, dessa live de hoje né? É a realidade dos trabalhadores de, de plataforma Bom, antes de iniciar, só passar os recadinhos iniciais Dizendo que essa live está sendo transmitida pela fanpage Que é uma página do Facebook Guida Calisto 20 então, quem quiser acompanhar essa live, a gente pede que curta, que comente, que faça comentários, que compartilhe, que assim que a gente tiver um tempinho aqui, os nossos companheiros convidados poderão responder as questões. É... Bom, a gente vai tentar ver se consegue repassar essa live no blog, blog.nest.br, mas a gente está com uma, um probleminha técnico, até por isso que a gente atrasou, então a gente está com um pouco de dificuldade aí. Mas, enfim, amanhã, hoje, depois que acabar, que encerrar essa live aqui, você pode... Ela, ela demora um pouquinho para carregar na página, mas, mas você pode assistir novamente, compartilhar, ver melhor, assistir, colocar questões, que a gente vai estar tá sempre aí é, participando e também respondendo na página, tá bom? Bom, então eu vou passar logo aqui para os nossos debatedores. O Paulo Galo, que está aqui conosco, ele é uma liderança nacional né, dos trabalhadores de aplicativos. Nesse último período, eles fizeram três grandes mobilizações, né, nacional, e aí seria importante que, se o Paulo pudesse falar conosco hoje, sobre essa luta, sobre essa, essa organização, qual é a reivindicação, né, que o movimento está aí, está tá liderando, está fazendo, enfim. Gostaria que você pudesse fazer uso, uso da palavra aí e explicitar para quem está nos ouvindo, o que que pega na realidade desses trabalhadores? É com você, Paulo. Bom, a dificuldade do, dos trabalhadores vir em torno de, um, de uma coisa que parece ser muito simples de, de explicar, mas é muito difícil de, de se entender, entendeu? É, esses aplicativos, eles não estão no ramo do delivery, né? Eles estão no ramo da exploração. O um grande negócio lucrativo para esses aplicativos... É a exploração. Então, quando se fala desses aplicativos e o, e o modo de trabalho e a relação de, tra de trabalho que existe entre os entregadores e o aplicativo, a gente está falando sobre exploração, o um grande negócio lucrativo que fez esses aplicativos crescerem em tão pouco tempo, se transformarem em, em unicórnios em tão pouco tempo. né? O valor de mercado deles está sustentado pelo não vínculo empregatício. né? É o fato de não ter nenhuma responsabilidade para com os trabalhadores que transforma esses aplicativos num negócio tão, tão suculento para esses tubarões aí do capitalismo aí que estão loucos para que todo, toda a classe trabalhadora, todo, todo, todas as categorias e todos os setores se transformem num aplicativo para que eles possam investir nesse modelo de negócio em outras categorias, em outras áreas, porque dentro disso... Eles vão lucrar muito, né? Porque imagina assim, você não tem responsabilidade. Imagina um aplicativo que ele não tem responsabilidade nenhuma para com os trabalhadores. Ele pode ter quantos trabalhadores ele quiser. Ele pode ter uma força de trabalho infinita a favor dele, né? E aí, se a gente parar para pensar qual que é o... Para o capitalismo, que, que transforma tudo num produto, qual que é o produto mais cobiçado pelo capitalismo? O produto mais cobiçado pelo, pelo capitalismo é o ser humano. Certo? É, é por isso que no, nos países de terceiro mundo é proibido o aborto, por exemplo, né? Se criminaliza o aborto, né? Porque como é que eles vão fechar a, a, a fábrica de ser humano, né? Você imagina uma mulher pobre do terceiro mundo, que ela tem sete filhos, ela tem seis filhos, quatro filhos, cinco filhos, todos eles que vão nascer numa, numa condição de extrema miséria, de extrema pobreza, porque é um país de terceiro mundo, que é muito injusto, que é muito desigual, ela tá, ela, é como se ela estivesse fabricando operários né, para o capitalismo. É como se ela estivesse fazendo um filho para levantar a parede aqui, um outro filho para ser cobrador de ônibus ali, uma filha para ser uma, um, um, um, um, um, um, uma empregada ali, uma atendente de telemarketing ali, né? Porque o, o capitalismo vai fazendo isso com a gente, né? Então, o grande produto cobiçado do capitalismo é o ser humano, né? O ser humano, ele transforma... O, o, o capitalismo transforma o ser humano num produto, né? Sem o ser humano, sem a força de trabalho, não tem nada... Não existiria nada, não existiria... No... Sem a força de trabalho, como é que o petróleo se tornaria em gasolina? Sem a força de trabalho, como é que o barro se tornaria em tijolo? Sem a força de trabalho, certo? Como é que aquela areia especial se tornaria no vidro? Sem a força de trabalho, como é que o tecido seria tecido? Sem, sem, sem a força de trabalho, não existiria o um mundo como a gente conhece, Entendeu? Então, o, aplicar, o grande produto cobiçado pelo capitalismo é o ser humano, né? Então, quando a gente fala de aplicativo, a gente não está falando de delivery, a gente está falando de exploração. O processo de uberização é um desdobramento da revolução industrial. Você tinha um, uma nova tecnologia que chegou naquela época, que era a máquina, e essa máquina deveria auxiliar o trabalhador a produzir mais, para ele poder ganhar mais e trabalhar menos, porque é isso que a gente quer, certo? Poder ganhar mais e trabalhar menos, para ter mais tempo com a nossa família, para viver melhor né então a, aquela tecnologia a máquina que era para auxiliar o trabalhador a viver melhor, auxiliou o patrão a lucrar porque no lugar de, de a máquina fazia o serviço de 10 então o patrão mandou 9 embora, ficou só com um. foi isso que aconteceu naquela época hoje chegou uma nova tecnologia Nós está na época da uberização chegou uma nova tecnologia, essa tecnologia deveria auxiliar os trabalhadores a viver melhor, mas o que, que ela está fazendo? Ela está suprimindo direitos então se a revolução industrial suprimiu empregos, a uberização vai suprimir direitos, certo? E é isso que a classe trabalhadora precisa entender urgentemente para a gente poder se unir. Alô, fala para mim uma coisa. Acho que eu vou pa passar para o Pedro, pode ser? Pedro? Claro. Então, tá. Ida, acho que a fala, a fala do Galo, pô, não podia começar melhor aqui a nossa, a nossa discussão. Papo, né É, com certeza, porque acho que ele vai na raiz do problema, viu, Galo? Eu concordo contigo, velho. Eu acho que a, a, a, essa questão né, dos aplicativos, como a gente está enfrentando, ela é uma etapa a mais de um processo de é, ataque, de solução da, da, de qualquer relação de responsabilização entre quem é detentor do, do, do capital, da renda, e quem produz essa riqueza, né, cara? Isso é um, é um contexto histórico que a gente vem vivendo, de, de acirramento dessas relações, de ataque mundial a, a a tudo quanto é o de direito dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Cada vez mais as nossas vidas vão sendo capturadas, mais horas das nossas vidas para poder produzir, né? E menos tempo a gente tem para aproveitar a vida, para fruir, que é o que a gente... Pô, tempo é a coisa mais escassa que existe no mundo, nosso tempo na vida é limitado, a gente precisa construir relações sociais que nos permitam é, usar o nosso tempo para gozar da vida de forma prazerosa, né? É isso que seria o, o, o horizonte de, de de sociedade que a gente quer desenvolver, quer construir. E Isso que, em tese, a tecnologia poderia nos oferecer se não fosse essa, essa essa vontade absurda de transformar tudo em exploração. Com a questão dos aplicativos aqui, cara, o que nós vimos foi um processo muito acentuado de é, é, é, constituição de vínculos precários. Né? E é claro, como nós já vivemos num contexto de desemprego muito amplo, com a, a, muitas pessoas passando muita dificuldade, é lógico que a, a chegada desses aplicativos que liberou certos mercados que estavam é, é, sufocados, aí, reprimidos, com, com demandas represadas, como a questão do Uber, é, foi aplaudida por muita gente, por trabalhador e trabalhadora, porque o sujeito começou a conseguir tirar R$ 1.500, R$ reais por mês, quando ele, na verdade, não estava tirando nada. E é lógico que isso é, é, é vantajoso, né? é, melhor do, é muito melhor do que não ter trabalho. O problema... É o que, que isso significa na prática, né? Assim, do ponto de vista da maneira como as pessoas vão se vinculando, vão se, se responsabilizando. A gente sabe, por exemplo, na precariedade dos vínculos de segurança com a questão do Uber e, do, e, do, e dos aplicativos de modo geral. Né? Eu, inclusive, a gente estava falando antes de entrar aqui, eu fui autor de um projeto de lei, aqui na Câmara de Campinas, que buscava colocar algumas coisas básicas nesse sentido. Por exemplo, é, o trabalhador que se acidenta, né? Ele. ele... Se acidentou o tempo que ele está afastado do trabalho, ele não tem um real para sobreviver, cara. Não tem nada, ele fica na miséria. A gente começou a ter um monte de, de trabalhadores, especialmente motociclista, em aplicativo de, de, de, de, de entrega, que vinha pedindo ajuda para a gente para poder fazer vaquinha, para poder, poder bancar as coisas e tal, enquanto estava se assim, recuperando de acidente, às vezes tinha perdido a moto, inclusive, quer dizer, perdeu, inclusive seu meio de, de, de, de produção que vale dizer, é o meio de produção que tem que ser autoadquirido, né? os aplicativos não oferecem sequer o veículo para o sujeito, sujeito poder trabalhar. Né? A gente ainda vê, às vezes, uma situação agora de dupla, na minha opinião, dupla apropriação da, do, do, do trabalho da pessoa, que é o quê? O motorista do, do, do, do aplicativo de, de, de transporte não tem um carro, ele aluga o carro numa locadora de veículos que oferece uma quilometragem limitada, Condições para o cara por um valor um pouco mais baixo, e o cara, além de ter que pagar o percentual altíssimo que ele já paga para o aplicativo de, de, de transporte, ele ainda tem que pagar um valor é, na, na, no aluguel do veículo. Né? Quer dizer, cada vez mais o trabalho do que o cara está produzindo vai sendo sugado e apropriado por, por, por outros agentes que já têm a grana e o capital. Então a gente está é, é, quebrando muita cabeça, cara, para pensar de que maneira a gente pode. É, é, constituir um, um campo de ação política que nos permita é, transformar essa situação que nós estamos vivendo numa situação em que os trabalhadores consigam resistir, tenham condições de resistir e de se fortalecer. Nesse sentido, o que vocês estão fazendo de é, tentar organizar essa categoria é um negócio, a meu ver, de uma dimensão histórica nesse país e no mundo. Tem que fazer isso mesmo. Bom, eu queria fazer uma pergunta também para o Galo. Veja, é, nesse, a gente sabe que esse processo de uberização já vinha vindo antes da pandemia, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que, nesse, nesse momento agora, esses trabalhadores têm sofrido demais, né? Então, é, o que, que você pode destacar assim, do, do que está acontecendo hoje? Quais são os desafios, os enfrentamentos maiores que vocês, né, trabalhadores, estão sofrendo nesse momento agora? pandemia ainda. Veja bem, mano, a exploração que o aplicativo pratica é horrível, o Bolsonaro é horrível, esse governo que tá aí é horrível, mas nada disso tudo é mais horrível que o capitalismo. O capitalismo, pra mim, é o um grande problema da, da, da situação, sabe? E quando eu faço essa crítica ao capitalismo, eu não tô querendo fazer uma crítica igual normalmente o pessoal faz, né? Tipo, Palmeiras e Corinthians, sabe, se não é o capitalismo tem que ser o comunismo, sabe, o comunismo é melhor que o capitalismo, vamos introduzir o comunismo, eu nem entendo de comunismo, eu não li os livros, não posso falar pra você que eu entendo de comunismo, eu entendo de capitalismo, eu entendo de capitalismo, nasci e cresci dentro de um, de, um, de um sistema econômico chamado capitalismo e é uma bosta, é isso que eu sei, entendeu, é uma porcaria. A Nenezinha, a Nenezinha. É. <risos> ele, ele sempre tá aqui nas lives. Ele sempre tá aqui Ah, é da hora. Ah, é da o... hora, mano. Da hora. Criança. Criança é luz, mano. Criança é luz, é mano. Criança deixa qualquer ambiente. Dá, iluminado, dá, um bo... né? dá uma boa noite pra todo mundo lá, Kaká, aqui, ó. Vem cá na tela aqui, ó. Fala. Oi, Kaká. Ele nem tá ouvindo, ele tá sem <risos> fone. É, tá <tô> sem fome. <risos> Bacana, mano. Bacana, bacana, criança é criança é luz, um dos livros que eu mais indico pro pessoal, o pessoal fala assim, Galo, me indica os um livros aí, eu vou lá e indico um livro infantil, que é o Menino do Dedo Verde que eu acho que se tem alguma coisa que vai salvar o mundo, é a gente voltar a ser criança mano eu sou um crianção, eu tenho 30 anos de idade eu falo pras pessoas que eu sou um dois moleques de 15, né, um cara de 30 anos é dois moleques de 15, mano, nós voltar a ser criança, <risos> eu acho que é a salvação da, da coisa, sabe é, valeu Tadeu, valeu, Tadeu, né não, Caio, é, Caio Caio, Caio, Caio, valeu Caio Tamo valeu, junto, cara. da hora, mano Que da hora Eu tenho uma aqui também, pequenininha, daqui a pouco ela aparece aqui É, quantos anos? Oh. A minha tem 2,7 que... É, a minha Chama tem 2,7 Danada, danada Caio acabou de fazer 3 Ela aprendeu a ela aprendeu falar hambúrguer E agora quando eu abro a porta, a primeira coisa que ela fala é: fala, trouxe hambúrguer? <risos> <risos> então, mano Ai. O grande problema pra mim é o capitalismo O que aconteceu na pandemia, mano? A pandemia, ela desacelerou o, o capitalismo, né? Então o que que acontece? Você imagina que a vida é um campo de flores, certo? Você imagina que a vida é um campo de flores. Aí você, Pedro, tá lá com o Caio, andando no campo de flores, vendo as borboletas, vendo as abelhas, de repente sobe uma joaninha no braço do, do Caio, e aí você vê o Caio ali interagindo com a joaninha, você fala assim, ó, oh, como é que é bacana, meu filho tá entendendo a vida, como é que ela é, ele descalço, pisando no chão, te perguntando... As coisas, falam, pai, o que, que é isso? Que flor é essa? Pai, que bicho é esse? Sabe? Isso é a vida. O que, que é o capitalismo? O capitalismo é um trem bala que passa por isso, transformando isso no borrão. Então, o dia que o Caio crescer, e você falar assim, nossa, o Caio cresceu rápido demais, parece que foi ontem que ele estava aqui, subindo no meu colo, não é que o Caio cresceu rápido demais, né? É o capitalismo. É o capitalismo. O capitalismo nosso, né? Uhum. Entendeu? É o capitalismo. Então, o que, que a pandemia fez? A pandemia desacelerou esse trem. Então, antigamente, como é, que como é que funcionava o ritmo? Antigamente, cadê meu, minha comida? Cadê o motoboy que não chega? Onde está esse motoboy que está atrasado, que não chega com a minha comida? Aí o motoboy chegava, cozinhava, que ele também estava acelerado. Bibi, bibi, bibi, comida chegou, a pessoa falava: caramba, o motoboy demorou. Aí eu falava: ei, cliente folgado, pegava a comida, batia a porta e pá, eu ia para outra entrega. Capitalismo, um trem-bala. Transformando a vida, fazendo a vida virar um borrão. O que, que a pandemia fez? A pandemia desacelerou esse ritmo, colocou as pessoas tudo dentro de casa. E aí as pessoas viram um vídeo de um motoboy que falava assim, você sabe o quanto que é tortura carregar comida nas costas com as barrigas vazias? E aí as pessoas falam assim, que merda é essa, mano? O cara que tá entregando minha comida tá com a barriga vazia? Isso é sério? Essa Ou foi seja, a pior chamada. as pessoas, enx essa, essa as pessoas enxergou a vida. As pessoas enxergou a vida, morou? Porque se não tivesse, o, o, se o trem não tivesse desacelerado, as pessoas iam falar, e aí o motoboy chorando aí. Certo? Então o que, que acontece? O problema mesmo real está no capitalismo e a pandemia veio para provar isso. Veio para provar que esse capitalismo não vale nada, que esse capitalismo é muito frágil. É tão frágil a ponto de não conseguir deixar a gente três meizinhos de lockdown. Eles falam a gripezinha. Isso é uma gripezinha. Eu falo o que, que é três meizinhos de lockdown para o capitalismo, que é um sistema tão forte. O que, que é três meizinhos de lockdown? É porque assim ó, o capitalismo entende da seguinte forma. Se as pessoas não saírem para a rua para morrer e comprar e consumir, quem vai morrer é o capitalismo. Então, antes que as pessoas morram, do que o capitalismo morra. Certo? Você já percebeu que as coisas nossas hoje é feita para quebrar, é feita para rasgar? Sim. É muito frágil? Porque se as nossas coisas não quebrar, quem quebra é o capitalismo. Então, o capitalismo já faz para quebrar, que é para ele não quebrar. Certo? O capitalismo coloca todo mundo para correr numa esteira a mil por hora. E as pessoas não percebem que elas estão tá correndo parada, não vai para lugar nenhum, mano. Tá perdendo a saúde, tá perdendo a jovialidade, tá perdendo os cabelos, tá perdendo tudo, correndo parado. Qual que é a minha proposta? Quebra a esteira e vem andar na rua com nós. Vai demorar para chegar, mas nós vai chegar. Certo? Essa é a questão. Vai demorar para chegar, mas nós vai chegar. Você não vai correr parado, irmão. Você vai caminhar para frente junto com a gente. Entendeu? Então essa essa é a ideia. A pandemia dificultou a vida do, do, do entregador, claro. O entregador já vivia um pandemônio, entendeu? Todos os trabalhadores já viviam um pandemônio antes da pandemia. A pandemia só intensificou o pandemônio. A, a nossa relação com a morte, ela é muito diferente da relação do rico com a morte. O rico, ele não cresce vendo os amigos dele sendo preso, vendo os amigos dele morrendo, vendo a família dele morrendo, sendo presa. O rico não tem essa relação com a morte. A morte é, a morte é uma fatalidade que aparece em algum momento da vida, com uma doença, alguma situação, um suicídio. A morte não é uma coisa que anda dentro de uma viatura no bairro deles. Entendeu? A morte não é uma coisa que anda dentro de uma viatura, fazendo ronda no bairro deles. Então, o nosso relacionamento com a morte é diferente. Então, a gente tem medo de Covid-19? Óbvio que a gente tem medo de Covid-19. Mas para nós é assim, ó. O Covid-19 é entra na fila. Porque você é só mais uma das coisas que quer matar a gente. Já tinha tanta coisa querendo matar a gente, que você é só mais uma. Para o rico é a coisa. Para nós é só mais uma. Por isso que a gente continuou trabalhando. Porque se eu fosse parar por causa se eu fosse parar de trabalhar por causa do Covid-19, certo? Se eu fosse ficar em casa passando fome, certo? Porque o meu trabalho não me garante igual os outros trabalhos. Se eu parar, eu não como, certo? Então, se eu fosse parar pelo Covid-19, eu devia parar porque eu corro risco todo dia de sofrer um acidente. Eu devia parar porque eu corro todo dia, o risco eu todo dia risco de sofrer um assalto. Eu devia parar, porque eu, todo dia eu corro risco de violência policial. Eu devia parar pelos mil e um motivos, entendeu? Então, o Covid-19 é só mais uma das coisas que querem matar a gente, ou seja, a pandemia veio para intensificar o pandemônio. Um, um aplicativo, uma empresa que não tem responsabilidade nenhuma para com os trabalhadores, ela pode ter quantos trabalhadores quiser, ela pode ter uma força de trabalho infinita. Então, o que, que aconteceu na pandemia? Os aplicativos triplicaram o número de entregadores na rua. Então, a demanda aumentou para os restaurantes, aumentou para o aplicativo, mas caiu para os entregadores. E engana-se quem acha que é nós, entregadores, que fazemos o nosso próprio horário. Quem faz meu horário é minhas dívidas. Certo? Quem faz meu horário é minhas dívidas. Então não sou eu que faço meu horário. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu vou falar igual um político institucional agora. Isso é uma falácia. <risos> certo? Isso é uma falácia. <risos> certo? Isso é... é mais uma ilusão né, que o capital coloca para nós. Né? Essas bobagens aí de ser empresa. E cara, e, tem e, e tentando... E tentando convencer as pessoas, né, os trabalhadores dos aplicativos, que eles são empreendedores, né, que eles têm capacidade real de, de definir qual a carga horária que eles vão trabalhar, em quais condições eles vão trabalhar. Afinal de contas, você é empresário de si mesmo. Né? Aquela, aquela, aquela conversa fiada gigantesca né, que a gente vê e que, e que é, faz, dá, dá discurso, dá substrato, elemento para que a turma é, faça essa defesa, às vezes, de forma completamente acrítica, né? sem sequer um pouco de solidariedade de classe, de compreender que o cara que está trampando no aplicativo é tão trabalhador e, e, inclusive, mais explorado do que o cara que está num trampo, outro trampo qualquer do que o motorista do busão da empresa, do que o cara que está ali fazendo a varrição, do que o cara que é técnico de enfermagem, dentista no, no, no hospital, né? e que está todo mundo no mesmo barco. Eu acho que isso aí que o Galo está falando é muito... É, é, central e tem essa, essa questão de quebrar essa narrativa, esse discurso mesmo, muito, muito cruel né? de, de, de dizer que, na verdade, isso significa algum tipo de avanço do ponto de vista da autonomia das pessoas. Não significa. Né? Isso significa só que quem poderia estar trampando num contexto vamos dizer, mais organizado não fosse, por exemplo, a ação de, de setores que, que, que, que construíram em, em várias áreas é, oligopólios, que impediram que se estabelecessem formas cooperativadas, formas mais solidárias de organização do mundo do trabalho em vários setores, né? como, por exemplo, no transporte é, individual de passageiros, pudessem fazer isso. Né? Foram vários atravessamentos que, que produziram essa lógica. E aí, de repente, quando você vai democratizar essa perspectiva desse, desse mercado de trabalho, na verdade, você democratiza pela lógica mais liberal e mais precarizante, não pela lógica de maior é, é, acumulação de condições de trabalho para o trabalhador. Né? Então, é muito... É muito pesado essa, esse jogo, né? E a gente tem que desfazer essa construção aí o tempo todo com, com esse tipo de, de fala, cara, né? O Galo está aí mostrando para nós. Aqui em Campinas, Galo, nós estamos né, nos preparando para o processo eleitoral. Uma das discussões que nós estamos fazendo também, eu não sei como é que é a tua experiência, se isso rolou em São Paulo de alguma forma, eu acho que para transporte passageiro rolou, é, é a questão de fazer aplicativo municipal, né? numa lógica de tentar produzir, um, um, um meio para concorrer com essas, com essas plataformas que ofereça é, um pouco, uma, uma condição diferente para quem está trampando nesse, nesse universo, entendendo que seria um caminho para começar a fazer essa, essa, essa contraposição e assegurar direitos que essas plataformas não vão oferecer, a não ser que seja na marra, tem sido feito, né? É isso. Bom, deixa eu ver se é a gente tem, que, tem algumas que questões. Fala, Guida. Fala. Vamos ver se temos algumas questões? Bom, a Wanda Conte fala boa noite, força na luta. Obrigada, Wanda. Deixa eu ver as outras questões. A Sandra Silva fala boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Deixa eu ver. Daniel, boa noite, compas. O Durval. Durval falou o seguinte, Durval de Carvalho fala o seguinte. Salve, querida Guida. Salve, grande Pedro. E boa noite ao galo. Livre, não, live atualíssima, companheira, brigadíssimo, estamos juntos, grande abraço. Ainda não veio pergunta, só veio saudações. O Daniel falou o seguinte, Galo, diante, é, diante dos seus companheiros entregadores, você acha que tem muitos ou poucos que engole aquele papo que são empreendedores? Como combater isso? Vamos ver a, a próxima questão, porque o, o Galo meio que falou isso, né? A Ionara falou o seguinte... Eu queria saber o que o Galo pensa sobre sindicatos, se ele acha que faz falta para a organização do trabalhador. E o Paulo Mariante falou o seguinte, saudações à companheira Guida pela iniciativa do debate, ao companheiro Pedro Toinho, pré-candidato a prefeito de Campinas, e ao companheiro Galo, que nos anima com essa grande iniciativa de organização dos trabalhadores dos aplicativos toda a força aos entregadores antifascistas na luta por direitos e condições dignas de trabalho. Acho que dá para o Galo começar a comentar, né, Galo? Pode ser? Aí depois a gente lê a, a da Adriana, tá? Tá bom. Vou responder a primeira, né, que é sobre como se comunicar com os companheiros que... que... e se tem muitos companheiros que se enxergam em empreendedores. Sim. A come... Se você vê as reivindicações da greve, as reivindicações, elas giram em torno da demanda, aumento das taxas, aumenta da a taxa mínima. Quem é que vai reclamar a demanda? Entendeu? Quem é que vai reclamar a demanda? Trabalhador, que se enxerga como trabalhador, entende a luta pelos seus direitos. O trabalhador, que é trabalhador, ele entende que a luta é pelos seus direitos. Qual que é a luta pelos direitos, né, mano? É isso que o pessoal às vezes fica me questionando e tal. Fala, você é Galo, tem gente que fala assim, Galo, você está muito ultrapassado. Achei que você seria um líder. Palavra que eu nem sou muito fã. Líder do século XXI, é, que falaria de coisas mais atualizadas. Você está lutando pela carteira de trabalho, que é uma coisa tão antiga e tão arcaica. Bom, para você, companheiro, que fala isso, eu, eu fico imaginando você pegando fogo na minha frente. Sabe? Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê, que é tão agressiva essa minha, minha fala. Porque para mim a CLT representa o conjunto de luta dos trabalhadores. A começar pela liberdade. Certo? A conquistar, a começar pela conquista da liberdade. Salário mínimo, jornada de trabalho, seguro-desemprego, FGTS, 13 terceiro, férias, certo? Auxílio-doença, auxílio... Sabe, todos aqueles direitos que trabalhadores e trabalhadoras, companheiros e companheiras tiveram que morrer, que lutar, que ser perseguido, que passar fome, que perder os empregos para poder conquistar para gente. Porque a gente acha que a gente está num tempo, a gente a está gente iniciando uma luta nova. Isso é tão zoado falar que a gente está iniciando uma luta nova. Sabe, a gente está continuando uma luta que já foi iniciada. Sabe aquela primeira vez que alguém tomou uma chibatada nas costas e falou assim, opa, isso tá errado? É essa a luta que ainda tá aqui. Vocês acham que não é essa luta? Ainda assim é essa a luta. A gente não vem para criar uma luta nova, a gente vem para agregar numa luta que já existe há muito tempo. A gente vem para agregar numa luta que já existe há muito tempo. Você acha que eu vou jogar a luta dos meus companheiros e companheira no lixo? Só porque um cara rico chegou em mim e falou que eu sou um empreendedor? A minha comunicação com os companheiros é assim, ó. Companheiro, por que, que você está com vergonha de ser, o, de ser o que nós é? Certo? Por que, que você me odeia, companheiro? Sabe por que, que você me odeia, companheiro? Porque você se odeia. Porque você se odeia. Porque o, o homem rico, certo? O cara branco, velho, branco, rico, dono de, de empresa. Ó, o oh, outro, oh, tá, tá cheio de luz hoje aqui, mano. É. Um apareceu, o outro tem que aparecer, né? Não é, dá, assim né? O Daniel sempre... Agora o Daniel começou a vir também, de vez em quando. Eu... É, é, lógico, né? Ele viu o Caio e falou assim, é só o Caio? É só o Caio? Eu também, né? <risos> esse daí, ó, o Galo, esse daí é uma, é uma máquina de fazer criança bonita, esse daí, ó. É? Tem uma é, lá, olha lá, lá, lá, ele dando risada, ó. Ele gostando. É uma <risos> tem, uma, tem uma menor ainda que esse aqui, rapaz. <risos> é. <risos> da hora. <risos> Bom, eu, eu, eu não abro mão da luta dos meus companheiros e das minhas companheiras, entendeu? Eu não abro mão. Então eu falo pra eles, eu falo assim, ó, você me odeia porque você se odeia, mano. Porque o patrão fez você se odiar. O patrão fez você se odiar. Há muito tempo que o patrão tá tentando fazer você se odiar. Há muito tempo eu falei, é, que antigamente o nome não era patrão, era senhorzinho, né? Entendeu? Os nomes mudam, as ideias mesma. Então o patrão há muito tempo ele tá fazendo você se odiar, entendeu? Aí você acha que me odeia, você me odeia porque eu amo muito o seu que nós é. E você tá se odiando, então você não me odeia, você se odeia, irmão. Você se odeia. Firmeza? É porque eu amo muito o seu que nós é. O que que nós é? Nós é a força de trabalho, meu companheiro. Nós fez, a torre, nós, nós fez as pirâmides do Egito. Nós fez a torre Eiffel, nós mandou os foguetes a Lua. Tá vendo tudo ao seu redor? Foi a gente que construiu, mano. Foi a gente que construiu. Tá vendo os pratos de comida? Foi a gente que inventou. Tá vendo as músicas? Foi a gente que inventou. Tudo no mundo foi a força de trabalho que fez, irmão. Por que, que você tá com vergonha de ser essa coisa bonita? Diz pra mim. Por que, que você tá com vergonha de ser o ser que construiu o mundo? Por que, que agora você quer ser o ser que tá destruindo o mundo? Não te entendo, irmão. Você não me odeia, você se odeia, mano. Você se odeia, porque o que a gente é, é bonito. Não é nós que quer ser o patrão, é o patrão que quer ser nós, Morou? Aí os caras da risada da minha cara, falam assim, o patrão quer ser nós, ah, o Galo exagerou agora. Não, eu provo. Vai lá em Hollywood, vê os prêmios que é dado por qual, qual é os filmes que ganha prêmio? É os filmes sobre a história do rico, que nasceu no berço de ouro, administrou a empresa do pai e fez a, a empresa do pai ser mais explorativa do que ela já era? Ou é a história da classe trabalhadora, do povo oprimido que ganha prêmio? É os caras que querem ser nós, não é nós que querem ser eles, mano. Nós é bonito ser dente dentes na boca. Os caras tem que ir pra Miami, os caras tem que ir pra Europa, vestir muita roupa de grife, pra querer ser um pouquinho parecido com a beleza que a gente tem. Nós é bonito, não precisa nem ter o dente na boca, mano. Entendeu? É só analisar a fake news. A fake news, ela precisa de muito dinheiro pra viralizar. A verdade viraliza sozinha. Eu sou um fodido na vida, eu tenho nada, não tenho nada. Daqui a pouco eu vou ali comer um filé de fígado. Feliz. Com a minha vida, com a minha história. Certo? mas eu tô aqui agora fazendo uma live com vocês e não gastei um real para isso eu só falei a verdade e a verdade viralizou qual que é o compromisso de quem tem a verdade no peito? nunca deixar de dizer a verdade qual que é a minha verdade? Aê. existe força de trabalho sem patrão não existe patrão sem força de trabalho bota isso lá na minha lápide certo? essa é a minha verdade você acha que eu vou parar de gritar ela? Eu não vou parar de gritar ela nunca, entendeu? e vamos caminhando, ó oh, eles usam técnicas desde a época da escravidão para escravizar a gente, sabe? Eles tiram um cara da senzala, colocam ele na casa grande, dá uma roupa bacaninha para ele, uma comida mais bacaninha para ele, aí, aí o irmão vai se sentir branco e vai cagoetar todo mundo. É a mesma história do cara se sentir empreendedor, dá um pouquinho a mais para ele que ele vai se sentir empreendedor e vai, e vai ferrar todo mundo, vai desunir todo mundo com esse papo de, de, de empreendedorismo, certo? Só que tem técnicas naquela época que o nosso povo desenvolveu para lutar contra isso também. Você sabia que dois escravos não podiam conversar? Porque se dois escravos estivessem conversando, o senhorzinho tinha medo daquilo ou ser um motim ou ser uma fuga. Ou ele estava armando um motim ou ele estava armando uma funda. Então era chibata no longo e bota eles para trabalhar. Como é que nós aprendemos a mostrar o caminho de Palmares? Sem se comunicar diretamente, sem falar. Através das ações, através das músicas. Às vezes o escravo estava ali no campo colhendo cana de açúcar e cantando uma música, e essa música era o caminho para Palmares. Certo? Ou às vezes no olhar. É que vocês não entendem, é muito difícil pra, pra, pra, pra, pra você aí que nunca entrou numa favela, entender isso. Quando você entra numa favela nova, que não é a sua, você chega lá, você acha que você chega lá abrindo a boca, falando pra caramba? Você chega lá observando e tá todo mundo te observando. Nós se comunicamos sem falar, nós aprendemos a se comunicar sem falar. Então com os companheiros e companheira que me odeiam, com eles eu me comunico sem falar, da mesma forma que nós sempre se comunicamos. E sem falar eu vou mostrando o caminho para Palmares, entendeu? uma hora nós chega em Palmares, lugar onde a gente pode comer as coisas que nós planta. Certo? É isso. É isso. É isso. Ah, Pedro. sobre os sindicatos? Sobre os sindicatos? Eu acho muito importante a luta dos sindicatos. É só ver o que aconteceu agora com os metroviários aqui em São Paulo. Aqui. Os caras fez uma greve, não durou duas horas, os caras já recuou e já voltou a trabalhar. Como eu queria que fosse tão fácil assim. É que não é fácil, né? Aí eu estou desmerecendo os companheiros, queria que eu estou desmerecendo a luta dos companheiros metroviários, o Altino, o meu parceiro. Com a Camila, todo mundo lá e tal, não sei o que, a luta é muito difícil, né? Mas olha o poder dos companheiros que tá organizado, que sabe o que tá fazendo, eles parou, ficou duas horas parado, o governo, não, não, não pode parar, pelo amor de Deus, é, é isso que eu quero, mano, é isso que eu quero, certo? É isso que eu Uma quero, olhar na... enfiar exemplo. o dedo na cara do patrão, enfiar o dedo na cara do patrão e falar assim, baixa a bola, maluco, baixa a bola, certo? Baixa a sua bola. Foi isso que os companheiros do fez, tá de parabéns. Parabéns. Pedro, o Pedro, gente, precisa colocar o Caio para dormir. Então ele precisa terminar aqui, falar, mas a gente vai continuar. Eu e o Galo aqui no, no bate-papo, tá? Só o Pedro que vai ter que oh, sair um pouquinho mais cedo. Guida, valeu. Quero primeiro te parabenizar por ter puxado essa, essa, esse debate aqui, ter chamado o Galo. Né, Galo, a tua, a tua fala, a tua tua não, né, da categoria, mas que tem você aí como uma, uma das vozes públicas, meu, tá inspirando muita, muita gente desse país, né, que tá vivendo nesse, nesse, nessa situação de estrangulamento, que só vai apertando, parece que tem uma corda que só vai apertando no pescoço da gente, né, ano após ano, de uma maneira muito sofrida e, e que não parecia que tinha luz no fim do túnel, né, e você, ao falar isso, mostra pra gente que a classe trabalhadora sempre vai se reinventar, sempre vai resistir, sempre vai conseguir, é, é, na, nas situações mais difíceis, né, em, em algum momento olhar para o lado, olhar para o outro, falar, putz, meus companheiros estão aqui do meu lado e eu estou olhando para fora, ao invés de reconhecer que a gente estava junto o tempo todo. né? E, e é impressionante né, como é que é um jogo de, de, de gato e rato, né, em que os caras criam mecanismos para nos capturar, para capturar nosso tempo, nossa, nossa, nossa alma, ensugar a riqueza que a gente produz, e a gente vai lá e, e, e reinventa a maneira de resistir. Então, meu, é que essa maneira de, de, de reinventar, que é feito, você falou a mesma coisa de muitos anos, de muitos séculos, né? e que vai assumindo, vai vestindo roupas novas, mas, mas, mas no fundo o corpo é o mesmo, que ela tenha essa força e que ela possa contar com parceiros e companheiros em várias frentes, cara. Eu espero que a gente possa fazer esse debate aqui em Campinas, né, Guida? De uma maneira muito, muito corajosa também, muito comprometida, é, compreendendo que o que nós não podemos permitir é que o nosso, nosso precioso tempo e a nossa preciosa vida seja cada vez mais apropriada por gente que não nós mesmos, né? Então, Galo, força na luta aí, companheiro. Guida, um beijão para vocês. Pedro. Um beijo para a turma que nos acompanhou aí. Tchau, tchau, pessoal. Tá. Valeu e dá um beijo nas crianças, viu? Tchau. Valeu. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bom, vamos então tchau, continuar aqui e vamos... Acho que temos mais questões, né, pessoal? Coloca aí para gente, acho que o Júnior tá. A Wanda Conte fala assim, Menino do Dedo Verde tem profunda filosofia e arte de viver. É o livro que você citou. Vamos lá para o próximo. É um dos que eu mais gosto. A Nayara Oliveira fala o seguinte, Oi, Galo, achei muito interessante o seu posicionamento, hein? É... O Durval fala o seguinte, e por falar em capitalismo, eu nunca esqueci uma pichação emblemática no muro da periferia de São Paulo na década de 80. Dizia ela, se o capitalismo fosse ruim para os pobres, ele já teria chegado ao Brasil. KKKKK. Força para o galo e seus companheiros e companheiras. Muito bom. É, Adriana Neves falou o seguinte, Olá Galo, sou a favor de toda a luta dos trabalhadores contra todo o abuso patronal e creio que vocês tenham que lutar mesmo. Quem me conhece sabe, porém infelizmente digo que neste meio de entregadores de APP tem muita coisa errada, eu mesma já fui vítima de uma postura que alguns profissionais dessa área possuem. Desculpe a sinceridade. Nós temos mais questões? A Vanda Conte fala o seguinte... Não, posso outras... só responder ela? Posso pode, só responder a moça pode, que, que pode, falou? claro. É claro. assim, ó, o mundo... Eu gosto de, de, de umas ideias que é assim, ó, o mundo tá cheio de gente ruim, cheio de gente mal caráter, cheio de gente com, com, com, com, com, com desvios de caráter e tal, cheio, cheio, o mundo tá cheio, mano. Alguns é médico, outros é marceneiro, outros é entregador, uns outros é político. É um Uns são, uns são uns juízes. São juízes. É, entendeu? É a, você é a mesma coisa de dizer assim, né? É, gay é mal educado. O gay é mal educado? Não, mano. Talvez o gay que você conheceu ele seja mal educado. Os gays não é mal educado, entendeu? Então nós entregadores somos muito além daquilo que, que possa se enxergar, entendeu? Em alguns. Ou vocês imaginavam que ou vocês imaginava que do nada ia aparecer um entregador falando essas coisas aqui para vocês, certo? Pois é. Pois é, né? Ou vocês esperavam que eu ia ficar entregando pizza o resto da vida pra vocês. E eu nunca ia poder abrir minha boca pra falar essas coisas pra vocês. Nós é muito mais do que as pessoas conseguem enxergar. Eu e você que escreveu esse comentário aí, certo? Com certeza. Nós é muito mais do que só o que as pessoas conseguem ver, entendeu? É muitas camadas. Muitas camadas. Verdade. Temos mais questões, a Wanda. A Wanda fala o seguinte, como as outras categorias podem contribuir com a luta dos trabalhadores de plataforma, ou seja, nós, né como é que nós, né trabalhadores que não somos trabalhadores de plataforma, de aplicativos, podemos contribuir com a luta de vocês? Galo, essa é uma pergunta legal. O Rodrigo Leão falou o seguinte, não consigo nem perguntar nada. O Galo consegue monopolizar os corações e mentes em torno de sua luta e narrativa. Parabéns, camarada sem palavras. Obrigada, Rodrigo. Se eu tô fazendo isso, se eu tô fazendo isso, tá errado. Porque a ideia não é eu conquistar corações, entendeu? A ideia dessas ideias é ativar corações, entendeu? Se a gente ficar precisando de líder, de, de messias, de salvador da pátria, a gente vai continuar dando com a cabeça na parede, entendeu? Nós não precisa disso. Quem vai salvar a pátria é um coletivo, mano. Não é uma pessoa. Uma pessoa não faz nada. Um coletivo faz tudo, entendeu? É verdade. Eu acho que a gente... Bom, a Sandra... Aí, ó. Estou emocionada com a fala do Galo. É, você quer responder a pergunta da Wanda? Quando ela falou o que, que a gente pode fazer? Eu acho que você falou um pouco, mas acho que... Ô Wanda, tem duas formas de eu dizer para você o que você pode fazer e o meu sonho é que um dia só exista uma forma de dizer isso, certo? Se você for classe trabalhadora... É, é que pra mim é tudo a mesma classe, entendeu? Mas se você for classe trabalhadora, você tem que entender que a, o processo de uberização vai avançar por toda a classe trabalhadora. Então, você não pode achar que essa é uma luta dos entregadores. Essa é uma luta sua também. A não ser que você queira que o seu, que a sua categoria se transforme num aplicativo e que você viva isso que eu tô vivendo. Entendeu? Porque é muita inocência da parte da classe trabalhadora achar que esse processo não vai avançar por toda a classe trabalhadora. Esse processo de uberização, de uberização ele foi feito pra avançar por toda a classe trabalhadora se vocês não acreditam, é só ver o que aconteceu na revolução industrial, só ficou num, num pessoal ou avançou por todo mundo, certo? então, e se você for classe média, para de achar que vocês é o Batman, entendeu? que vocês não é o Bruce Wayne vocês é endividado, vocês é mais rico que eu, vocês é mais endividado que eu, tá bom? não é porque você ganha um pouquinho a mais e tem um carro um pouquinho melhor mora numa casa um pouquinho melhor, entendeu? tem uma internet um pouquinho melhor come uma comida um pouquinho melhor que você é melhor que eu Entendeu? Talvez você esteja Um andar acima de mim Você pode cair aqui pra baixo A qualquer momento, viu? Você tá muito mais perto De vir morar junto comigo Do que ir morar junto com eles, entendeu? Quando a gente fala mal de rico, a gente não fala mal de você Porque você não é rico, você é endividado Nós fala mal do, do cara que tá passando na sua cabeça de helicóptero Certo? Então essa é a forma de ajudar Parar de se iludir e vir pra rua Parar de correr na esteira e vir andar com nós na rua Essa é a forma de ajudar É verdade, né? O Adriano Bueno fala o seguinte: boa noite a todos, fora Bolsonaro e vida negras importam. Vidas negras importam. É Importa isso, legal, né, porque veja, é... eu sou trabalhadora da educação, né? Sou monitora de educação infantil na prefeitura, aqui do, do município que eu moro. E agora, nesse processo mesmo da, da pandemia, o que teve né, de aluno de classe média saindo aí das escolas particulares e sendo obrigados a vir para a escola pública, né? Que eles rejeitam, que eles falam que não, é um, que não tem um bom ensino, né, ou seja, que não tem nenhuma luta é, por parte deles em defesa da escola pública, agora vai ter que ter, né? Porque boa parte desses filhos estão vindo para cá né, por conta desse processo aí da, da pandemia, né? É isso que você falou, né? É muito fácil, né? para você sair de onde você está e cair aqui para baixo, onde a gente está, né? Na luta que a gente está no dia a dia aqui. E deixa eu, eu, eu te falar, como é que organiza a a, a a questão de vocês, né? A categoria, por exemplo. Eu sei que você faz parte do grupo de entregadores antifascistas. É, como é que é isso? É uma organização à parte? Como é que vocês atuam? Vou, vocês são um grupo fora que que estão dentro dessa dessa organização nacional, é um é um sindicato nacional, sindicato não, é uma organização nacional, estadual, como é que seria isso? Os entregadores pois antifascistas, eu... os entregadores antifascistas é uma família de rua, a gente age como uma família, quando eu tive essa ideia dos entregadores antifascistas na cabeça, eu tinha também na cabeça como molde o movimento dos Black Panthers no, nos Estados Unidos, um movimento que se protegia como uma família, um cuidava do outro, e se autogeria, não dependia de ninguém, a não ser de si mesmo. Aquela velha história do, do nós por nós, né? Então eu tinha isso, porque eu, eu, eu, eu cresci lendo esses livros, conhecendo essas histórias, certo? Vendo a história do Hugh e Newton, vendo a história do Bob Seale, vendo, a, vendo a, a, a, a história do, do é, Edric Jr., é, vendo a história do Fred Hampton, vendo a história da Angela Davis, vendo a história de toda essa luta dos, dos Black Panthers, e do Malcolm, de outros, né? Porque a gente consome muita cultura americana no Brasil, né? Então, tem muita cultura que você vai consumindo. E através do rap, eu fui aprendendo esses nomes. E fui ficando curioso sobre esses nomes e queria saber. Então, eu tinha muito como, como molde na minha cabeça o movimento dos Black Panthers. E aí, aquilo, né? O Brasil não é os Estados Unidos, né? Mas é um, um lugar à parte, diferente. Tem a nossa particularidade, nossa cultura, nossas tradições, a nossa história, né? Então, você não dá para você pegar o que tem lá, trazer para cá e achar que é isso você precisa traduzir, né, então a tradução dos Black Panthers é, seria no Brasil essa ideia de entregadores antifascistas, um movimento que age como uma família, que se protege, que um cuida do outro, que pensa na conscientização do, do, do, dos trabalhadores, e que age como uma família, então por exemplo, alguém quebra a bicicleta em algum lugar, aí eles entram na, em contato com, com, com a família e falam assim, ó oh, mano, tô passando por isso, tem como me ajudar? E aí a gente começa a se organizar para ver a forma que nós vai fazer para se ajudar, entendeu? Para a gente poder arquitetar uma situação. E se a gente não tem como ajudar, a gente começa a se movimentar para criar possibilidades para a gente poder se ajudar, entendeu? É assim como a família faz, né? É assim como a família faz. Então a ideia dos entregadores antifascistas é agir como uma família. Aí as pessoas perguntam, por que entregadores antifascistas? O que, é que tem a ver a luta dos trabalhadores com a luta do antifascismo? Tudo. Quando o trabalhador nega a política, ele abre uma porta para o fascismo entrar. Os entregadores antifascistas é o grupo de pessoas que querem fechar essa porta. Entendi. Entendeu? A gente quer fechar essa porta, olhar na cara deles e falar assim, para de mexer com a cabeça dos nossos irmãos, para de mexer com a cabeça das nossas irmãs, deixa nós em paz. Firmeza? Deixa nós em, fa... deixa nós em paz, fascismo. Certo? As pessoas falam assim, é, mas que que... Oh, Ó, mano, tá fácil de ver, meu. só fica ficar muito explicando, né? Mais empregos, menos direitos, né? Tá fácil. As maiorias governam, as minorias se adequam. Tudo isso é fascismo, mano. Entendeu? Tudo isso é fascismo, certo? Mais empregos, menos direitos, não é um aplicativo? Né? Certo? Galo, teve uma pergunta aqui da Nayara que foi cortada aqui, mas eu achei ela aqui. Eu vou ler rapidinho. Ó, ela falou o seguinte: ó, Galo, gostei do seu posicionamento em recusar-se candidatar nesse momento. Eu não sabia disso. É, se mantendo. Aqui. É candidatar-se nesse momento, se mantendo como liderança da categoria. Me esclareça seus argumentos, por favor. E aí eu vou ler uma pergunta da Luísa, que a Luísa está brigando aqui, que ela não apareceu aqui na página, mas eu vou caçar essa pergunta. Aqui, ó. deixa eu ver. É... É, eu queria que o Galo falasse um pouco sobre a origem desse movimento, da experiência dele como seletista, lá em 2012 eh, e o que mudou para essa nova realidade, como foi a última greve Acho que essas duas questões aí a gente pode ir encerrando aí, se você puder responder. Primeiro a da Nayara, depois a da, a da Luiz. Eu tenho muito respeito pela política institucional, assim, eu, eu, eu analiso, tenho pessoas ali que eu, que eu gosto mais, pessoas que eu gosto menos e tal, é... Tenho muito respeito pela política sindical, tenho muito respeito pela política social, é, mas o meu grande barato, assim, é a política de rua, né? Eu gosto da política de rua. O que, que representa a política de rua para mim? Quais são os políticos que representam a política de rua? Vamos lá, o, o, o, um dos mais antigos que eu gosto de falar, Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, era um político de rua, certo? Mahatma Gandhi, certo? Steve Biko, Tuissano Louverture, é... Zumbi dos Palmares Rosa Luxemburgo Joana Dark, Martin Luther King Malcolm X né? Tupaco Amaro Emiliano Zapata Espertirina Martins né? todas, Todos políticos de rua todas e todos políticos de rua Que eu admiro muito, é isso que eu quero ser Um político de rua Por que, que, eu, não, por que, que eu não quero ser um político institucional? Por que, que eu não quero ser um político institucional? Porque meu coração não bate na política institucional. Por mais que tenha políticos institucionais, que eu goste muito, por exemplo, eu gosto muito do Pepe Mujica. Gosto muito, assim, mano, muito, muito, muito. Nem sei por quê, acho que é por causa do Fusca. Deve ser por causa do Fusca, Você tá ligado? Gosto muito do, do Pepe Mujica. Sabe? Eu gosto muito do... Não é por causa do Fusca, só por causa do Fusca. Não é só por causa do Fusca. Não, é muito mais, é muito, ele, mais ele, é muito mais. Ele é um velhinho da hora, da hora. Ele é foda, ele é foda, ele é ele foda é... eu gosto também. Eu gosto também, pra caramba. Então, ou seja... O meu coração não bate na política institucional. Eu não me vejo de terno, de gravata, com a caneta na mão. Eu não me vejo assim, entendeu? Na onde eu não me vejo, eu acabo... Eu acabo entendendo que eu não tô ali, entendeu, mano? Que não é que não tem algum problema eu estar ali, entendeu? Mas meu coração não bate ali. Eu tô onde meu coração bate. Meu coração bate na política de rua, sabe, mano? Dia primeiro, eu tava em cima da moto, do lado de várias motos. Eu olhava pra um lado, tinha um chorando. Eu olhava pro outro, tinha outro sorrindo eu olhava tudo da frente um cara jogando a bag pra cima, olhava o outro, o moleque, o cara com a bicicleta passava e chamava no grau, assim, empinava a moto na frente do batalhão de choque. Todas essas imagens vai marcando a minha mente e eu fico muito feliz com isso, era um, era um dia que eu nunca queria que tivesse acabado, entendeu? Fiquei chateado quando acabou, não acreditava, eu falei, acabou isso, mano, é sério, mano? Não acredito, mano. Certo? Preciso disso pra me viver bem, mano. Certo? Preciso... Preciso dessa festa, pelo menos uma vez por mês. Eu preciso de uma dessa aí, mano. Senão eu, eu fico mal. Eu entendo o que é isso. Eu <risos> certo? entendo. Eu já fiz muito isso, eu entendo. Então, se eu não amo a política institucional da forma que eu amo a política de rua, eu sinto que eu seria um péssimo político institucional. Porque a gente só é bom naquilo que a gente ama, entendeu? Então, por que, que eu vou ser uma coisa que eu não faria bem? Tem outras pessoas para fazer muito bem. Na realidade, eu queria ajudar o povo a chegar na política institucional. Certo? Precisa de mais, mais, mais preto, certo? Precisa de mais mulher, precisa de mais gay, precisa de muito mais índio na coisa, sabe? Precisa de povo na casa do povo. Eu queria ajudar a colocar o povo na casa do povo, assim, da forma que eu, da forma que eu puder. Mas eu mesmo quero continuar aqui, mano. Minha vontade, meu desejo, entendeu? Mas não que eu desrespeito, tem gente que confunde, acha que eu tenho... Eu, ah, política estonada! Não! Eu gosto, eu leio O Príncipe, um dos livros que eu mais gosto é O Príncipe, fico lendo e relendo aqui. Amo príncipes, as estratégias, fico vendo os políticos aí, a, a, analisando o jogo deles e vendo quem é que tem um jogo assim, quem é que tem um jogo assado, como é que eles fazem, como é que eles sabem, se articulam e tal. Analiso tudo. Tem um outro livro político aqui muito bacana, que é o Morcegos Negros, que conta a história do PC Faria, sabe? Então eu fico analisando, lendo esses livros. Tem uma série que eu gosto muito que chama House of Cards, que, que mostra o jogo sujo da ou, o jogo da política institucional lá e tal. Eu gosto, mano. Eu gosto, assim, no, no sentido de analisar, mas não de viver isso, sabe? Não de viver isso. Eu acho que eu não, não faria um bom trabalho como político institucional. Aí o pessoal fala assim, nossa, Galo, você tá se queimando. É, deixa eu viver do jeito que eu quero viver, ué. Esse é que importa, né? Né? Viver e deixar viver. É? Certo? É isso, é isso, é isso. E deixa eu ver a pergunta aqui. Eu não... É que eu não estou conseguindo, a pergunta veio cortada. Agora veio a pergunta. Peraí, aí, eu, eu vou ler essas duas aqui. O povo começa a me mandar pergunta, eu fico meio perdida. Vamos lá. Eu vou ler da Mariana, depois eu vou ler do Paulo Mariante. Ó, Galo, o respeito pela política sindical é uma forma de defender os direitos. Em, é, em plena, né, é, em pena... Alguns sindicatos são cheios de pessoas, é uma pena que alguns sindicatos são cheios de pessoas que baixam a cabeça para os chefes das empresas. Estamos precisando fortalecer os sindicatos com, com trabalhadores, que tenham um conhecimento da classe dos trabalhadores, assim como o Galo, né? e O Paulo Mariante fez uma pergunta, ah, agora sim. No dia 1 de julho, eu acompanhei e tentei apoiar, apoiar os breques dos, dos APPs no, no tuitaço. E vi que a tua fala explicava que o movimento era maior do que os entregadores antifascistas. O que me parecia super tático. E a mobilização foi sensacional. Como está, como está dentro da categoria o apoio aos entregadores antifascistas? Eu também ouvi uma fala sua. Isso. Nós não é apoiado pela categoria, não, mano. Muitos caras têm problema com nós, assim. Mas eu, sinceramente, mano... Na greve, aconteceu umas coisas muito feias, assim, sabe, mano? Nós chegou lá, e aí o pessoal falava assim, é, Galo, não pode ter política na greve? Aí eu falava, tá bom, tá bom. Falava assim, dava umas cutucadas, né? Vocês entendem que greve é um ato político? É, ah, mas não... Tá bom sabe quando você fala tá bom tá bom vamos vamos vamos só para luta firmeza mano vamos vamos vamos deixar as diferença parte vamos para luta vocês querem ajuda dos entregadores de fascista para nós ir para luta com essa humildade sabe Quer para nós ir para luta nós quer nós quer mas nós não quer política tá bom tá bom vamos para luta tá bom então vamos, e aí no vamos dia pra luta. no dia no dia 25 de julho quando a gente chegou no ato tinha um cara com a bandeira do brasil nas costas e uma máscara do Brasil, gritando Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Deus, pátria e família. Tinha um adesivo numa bag patriota, outro no adesivo numa bag 55, e aí o pessoal que é mais antenado, sabe, viu que 55 era uma alusão ao, ao, ao fascismo, à SS né, todo aquele, aquele contexto histórico de querer camuflar, né, o fascismo fica se camuflando nas coisas, né, de querer se camuflar e tal. E aí... Um dos entregadores antifascistas foi lá, arrancou a bag e falou assim, fascismo aqui não. Arrancou. Isso aqui é uma luta dos trabalhadores ou é coisa para expor o fascismo? Por que, que nós não podemos falar nossa ideologia, a nossa ideia política e vocês podem? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que conversa é essa? E aí virou aquele salseiro, né? Virou aquele salseiro, o pessoal veio para cima. E aí falou aquela velha história, né? Diz, dizer que eu queria me aparecer... Aí colocaram o galo pra cantar no. no pegaram o megafone e colocaram o galo pra cantar no megafone, sabe? Cocoricô! O galo quer se aparecer. Virou. Virou isso aí, né? Virou tipo uma feira, né? Mas a gente, eu acho que tava dentro do nosso direito, né? Se eles falavam que não podia ter política, por que, que tinha um bolsonarista na frente fazendo discurso? Né? Foi isso que a gente questionou. É, bom os entregadores antifascistas não são tão tão bem quistos assim pela greve assim tal tem tem uma rejeição forte assim do, do da do, do da categoria para com os entregadores antifascistas muitos não entendem acha que entregadores antifascistas é um partido político outros não conhecem os entregadores antifascistas mas me conhece e acha que eu sou um cara que quer me aproveitar para virar um pré candidato a alguma coisa né de de, de vereador ou algum cargo público e tal Outros acreditam que eu sou um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos, né? Outros... E aí, assim vai, entendeu? Eu aprendi com meus irmãos lá atrás que a gente tem que se comunicar sem abrir a boca. Eu vou passando, vou tomando minhas pedradas, vou vivendo minha vida e seguindo para Palmares. Quem quiser vir, vem, mano. Tô indo para Palmares, firmeza? Quer vir? Vem. O que, que é Palmares? Ah, é um lugar, mano, onde você pode comer aquilo que você planta. Onde ninguém... Estrupa sua esposa, onde ninguém vende seus filhos, entendeu? Quer ir? Vamos, não quer ir? Fica aí, caralho! <risos> Ai, meu querido, foi muito bom o um bate-papo hoje, foi um bate-papo é, muito conceitual. A gente discutiu muito sobre luta de classe aqui. Num bate-papo desse assim, né? Tão informal assim, a gente aprendeu muito. Né? Você. Você fala, né? Que você faz essa política né, de rua, né, essa política mais ali na luta, no dia a dia, no cotidiano, dialogando com as pessoas, e você toca nos pontos de fato, né? Que a gente está sofrendo, né, no, no dia. essa, Esse avanço do capitalismo, esse avanço dessa exploração, colocando a gente na condição que está. A pandemia só veio mesmo. É, escancarar, né? Que a coisa já estava muito complicada. Ela só veio só escancarar. E agora a gente fica feliz, né? Por mais que você corretamente fale, né? Que é isso mesmo. Não tem Salvador. A luta é coletiva. A luta é dos trabalhadores é uma organização. É muito bom a gente saber que tem um galo por aí, né? Organizando uma categoria que está que como eu falei né, quando você citou, aquela chamada dizendo que o cara né, que carrega o lanche está com fome, sentindo o cheiro de comida e não, nossa, não poder comer, aquilo ali colocou a gente, muita gente para pensar. Né? Foi, muito, foi muito importante essa, essa organização de vocês. Tá? Eu vou, então, encerrando aqui. Quero agradecer o pessoal que construiu essa live. né? Eu estou aqui falando, mas não foi Só eu Só fazer uma... Fazer. Só fazer uma intervenção, claro. um galo só é muito pouco, entendeu? Eu já vi um Isso. escrito assim que fala assim, um galo só não tece amanhã, né? Um galo só é muito pouco. Um galo, só, um galo só não conseguiria fazer a revolução dos bichos, né? Com certeza. Nós temos que, fa tem que, tem que fazer a revolução dos bichos, nós só tem que tomar cuidado com os porcos, entendeu? É, só tem verdade. que tomar cuidado com os porcos. É <risos> verdade. Bom... Mas é, antes de terminar, eu vou pedir para você fazer tá, alguma, as, as considerações finais aí. Só vou dar um recadinho final, dizer que assim que acabar essa live aqui, ela vai carregar, né? Passa uns minutinhos, ela vai carregar e você pode acompanhar depois. Compartilhe, né? Acho que esse papo aqui foi muito importante. O Galo falou de uma forma muito tranquila, muito fácil das pessoas entender o que é luta de classe, né? O que é classe o que é exploração, é, o que é, o que é capitalismo, acho que teve pontos aqui muito muito importantes e fáceis da gente entender, né? Mas a gente, e a gente entende mesmo porque a gente está aqui sofrendo, a gente está aqui sendo explorado, trabalhando, então a gente entende muito fácil e ele ajudou nessa compreensão toda. É, essa live também fica no blog, tá? Blog da guida Ele a gente conseguiu lá, né? O, o Júnior conseguiu. É, transmitir no blog, então, se você não é inscrito no Facebook, você pode entrar lá no blog, que ele vai ficar lá também, tá? Agradecer as pessoas que construíram esse momento, né, agradecer a Louise que fez o contato com vocês aí, com, com o Galo, com o pessoal, agradecer ao Júnior que está operando aqui, né, a, a plataforma, não é o Júnior que opera, é a Fabi, mas eu já, né, enfim, o Júnior teve que a, assumir as, as tarefas, Agradecer a Paula, que fez a arte, que ficou bem bacana. Agradecer a todos os trabalhadores, as trabalhadoras, companheiras e companheiros que estão junto conosco na construção, na luta por uma sociedade melhor. Eu aqui, na minha luta, aqui em Campinas, como monitora de creche, né? Lutando aqui contra a retirada de, de direitos, o galo lá e todos nós aqui nessa, nessa luta. Então... Enfim, agradecer a todas e todos. E se o galo quiser fazer aí a fala final, fique à vontade. E eu já agradeço muito a sua participação aqui. Viu? Tá bom. Obrigado, mano. É, ó. Não, não, Acho que eu falei tudo, né? Falei bastante, né? Falei bastante <risos> coisa aí. Fica aparecendo que nós é. Eu sei, eu sei que você tem papo para a noite toda, viu? Eu tenho <risos> que você tem muita coisa guardada aí. Valeu mesmo, ah, queridão, valeu. É nóis, mano. Eu, é, enfim, a gente está aqui, se precisar da gente, do nosso apoio, tá? conte conosco, viu, Galo? Conte sim, porque a gente está bastante valeu, nessa luta também, tá? E eu espero, que, eu, eu espero que a luta dos trabalhadores né, aí de plataforma seja, seja vitoriosa e que a gente um dia possa, de fato, derrubar esse capitalismo, porque esse sistema não nos serve, não, não nos serve. Né? Não, não serve. minha vontade minha vontade era escrever o pessoal me chama de o, ó, é muito louco isso né as pessoas que não gostam de mim de mim fala comunista e as pessoas que gostam de mim fala assim o gal é comunista então quem não gosta de mim fala que eu sou comunista e quem gosta de mim fala que eu sou comunista né então Aí, você é comunista eu devo ser eu devo ser eu minha vontade <risos> era escrever no céu assim ó trabalhadores do mundo inteiro Univos e deixar lá escrito o tempo todo assim sabe muito bacana. Então, a coisa que nós precisamos é se unir. Então, as coisas que nós precisamos é se unir, entendeu? É verdade. Pode me chamar é de comunista. Pode me chamar de comunista. Não me chama de fascista, firmeza. Pode me chamar de comunista, <risos> pra vontade. <risos> Valeu, meu queridão. Ó, um beijo para você. Força, tá? Estamos aqui na luta, tá bom? Pessoal, então eu vou encerrar aqui. Boa noite a todas e todos. E eu vou fazer a nossa chamada, né? Nossa fala final. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo e suas políticas. Até lá, pessoal. Tchau. Tchau, Galo. Tchau, Obrigadão. pessoal. Valeu, Guida. Valeu, Tamo junto. Valeu.